Como perder a barriga em casa? Presta atenção nessas quatro dicas de exercícios que vão te ajudar a queimar a barriga. Eu sou o professor Emílio Júnior. Vem comigo! na posição de prancha, que é essa daqui, segurando por 5 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, o outro exercício que você vai fazer é o seguinte, é um exercício que vai trabalhar a parte inferior do seu abdômen, como é que você trabalha isso? Ficando na posição de prancha, mais uma vez, vai tracionar o seu joelho em direção ao peito, o outro, o outro, o outro e vai alternando, para quem é avançado pode correr, e para quem é iniciante, devagar, sem arrastar o pé. Esse exercício, eu garanto, vai trabalhar bastante a região inferior do seu abdômen. Outro exercício que vai te ajudar muito para você conseguir dar aquela turbinada na barriga é o exercício que eu gosto de fazer, que é o abdominal tradicional. Basta você colocar as mãozinhas lá atrás... Subir, ultrapassar a parte do seu cotovelo do joelho, volta à posição inicial, ultrapassou, voltou à posição inicial. Vamos a mais uma dica? Ah, outra dica que eu vou fazer é o exterminador, eu estou até sorrindo, é o exterminador de gordura. Ele faz o seguinte, ó. fechou as pernas e vai... Fazer um polichinelo pelo máximo de tempo que você conseguir. Professor, eu não posso pular, não tem condições de pular. Então, preste atenção. Abriu, fechou, abriu, fechou. Abriu, fechou, abriu, fechou. Professor, eu tenho seios muito volumosos, eu não posso pular porque o seio incomoda. Não sinto dores no joelho. O que, é que eu posso fazer? Presta atenção. Mãozinha direita você vai colocar na região da sua mão esquerda, mão esquerda na região da sua mão à direita, vai fazer um X e vai fazer só esse movimento. Abrir, fechar, abrir, fechar, abrir, fechar, abrir, fechar, e eu garanto a você que você vai conseguir ter resultados maravilhosos. Então se inscreva, toca nesse joinha e se puder seja membro do canal para ajudar ainda mais esse projeto. Até nosso próximo encontro.